Você está procurando por amor? Se sim, o amor é decisão, tem a solução para você. Este livro é da autoria do conselheiro matrimonial e editor do site casaisrestaurados.org, Elton Mello. Neste livro, Elton Mello compartilha seus insights e conselhos sobre como iniciar e manter um relacionamento saudável. Ele oferece soluções para problemas comuns que os casais enfrentam, como manter um relacionamento apaixonado e feliz. Amor é decisão é um guia essencial para quem procura encontrar o amor ou manter o um relacionamento próspero. Se você está em busca de amor ou quer manter seu relacionamento saudável e feliz, leia Amor é decisão, de Elton Mello. Este livro foi escrito por um conselheiro especializado em ajudar casais a restaurar seus relacionamentos. Leia ainda hoje. O e-book está disponível para Kindle na Amazon.com e também no site alcancevitória.com. Clique num dos links disponíveis aqui abaixo e pegue ainda hoje o seu livro digital.